O CEO da Raizin Kane, compra 50 mil bilhetes de loteria da mega milionária, e planeja dividir o prêmio com os funcionários. Todd Graves comprou um bilhete de loteria para cada um dos 50 mil funcionários de seu rede de fast food. Todd Graves compartilhou um vídeo em sua conta no Twitter, mostrando a máquina da loteria imprimindo bilhetes da mega milionária. Assim que ouvimos o valor do prêmio, não poderíamos perder a chance de ganhar essa mega milionária e compartilhar com nossa equipe que sempre está unida, disse Graves em um comunicado à imprensa. Nada do que fazemos no cane seria possível sem nossa equipe. E é por isso que estamos sempre procurando maneiras de trazer um pouco mais de diversão à nossa equipe, se tivermos sorte. Quem sabe uma surpresa na quarta-feira, com o prêmio desta loteria. Quando eu comecei a trabalhar hoje minha equipe era oh meu Deus. Este é o vídeo dos 50 mil bilhetes sendo impresso em uma loja em Dallas. Levou cerca de 8 horas para a máquina imprimir todos os bilhetes. Há probabilidade de que o empregado tem de ganha na loteria. De acordo com o especialista que os funcionários do restaurante têm um em 6.052 chances de ganhar na loteria, cada um funcionário estão falando sobre como eles irão gastar o dinheiro do prêmio.